Bora começar o evento sazonal, lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Quem comprar o Overclock usa meu cupom que tá na descrição. Hoje nós vamos pegar um Renault 2016 e um Ford GT 2005. O que que tem na loja? O que que tem na loja? Tem um Runigan aqui, Bronco, né? E esse outro carro, pra mim não interessa. Uh, vamos começar aqui essa área de drift. Deixa eu ver. Tem que ser com um Ford. Bora lá, é melhor ir subindo, tá? Subindo a ladeira é mais fácil. Vamos ver se esse, se esse cobra aqui faz o serviço. É muita potência. É só ficar aqui, ó, zigue -zareando. Já fiz a metade, praticamente. Ó... Easy, easy, easy, easy, easy. Nem precisa ser uma lenda, um Ken Block. Esse design do Ken Block aqui, ele já dá pra você... É... De, é 10 mil pontos. A, a extra, né? Só de usar esse design maravilhoso aqui daquela lenda. Ih, rapaz, cadê? Ah, deu, deu. Vai. Vai, vai, vai, vai, vai. 159 mil é o SVT Cobra 2010. A tunagem tá compartilhada. Quem não sabe baixar a tunagem, olha a lista de dicas na descrição. Vamos ver qual que é o próximo aqui, meu nobre. Temos aqui um desbravador. Esse desbravador aqui é enjoado. Hein? Vamos lá. Vamos, agora vai! Vamos lá. Cuidado com, com, pra não bater na parede aqui, gente, ó. Tem que chegar lá em menos de 20 segundos, bora. Meu Deus, aqui, ó, não dá pra ver nada. Por aqui. Esse carrinho é bom de manobra. Só não pode abusar. Ele é bom, cara, bom, bom Vai, vai, vai, vai, vai Boa, boa Nossa, cagada, hein Esse aqui, ó, agora eu acertei a data É 1970, um GT70 da Ford Qual que é o próximo aqui, meu nobre? Ah, agora são as corridas? Vamos fazer essa corrida aqui, ó Classe A, vamos lá Bora entrar no evento aqui, ó Tá compartilhado nova tunagem desse Bronco aqui, tá? Bora Bora lá, bora lá Melhorou o carro, hein Eu tive que fazer um upgrade nesse carro aqui Porque a transmissão original dele Muito fraca Agora ele tá, ó Brabeza, brabeza Só falta eu conhecer o traçado Ó Puxando, ó, puxando Eita, lasqueira, morreu Vamos, vamos, vamos. Essa pista aqui é pequena, né? Essa pista aqui é da... do lançamento do jogo. Vamos, vamos. Cuidado. só correr para abraço. Tunagem faz diferença demais nesse jogo, velho. Qualquer força, né? Menos o 1. Eu tava pesquisando o Horizon 1, tal. Aquela desenvolvedora, como é que é o nome? Que a Activision tinha comprado e fechou ela a Bizard Da hora, hein? Acho que eu vou falar sobre ela depois. Alguém aqui jogou... Como é que é o nome, velho? É... Como é que é o nome, cara? Eu esqueci o nome do jogo, velho. O ah... Project Gotham. Alguém jogou o Project Gotham? Deixa eu ver aqui qual é, que é o próximo... Vamos fazer essa aqui agora, é uma corrida de rally. Bora lá, bora entrar aqui no evento aqui. Ó, a gente vai agora de Ford Focus do Forza, mas tem Bronco também, tá? Tem Ford Fiesta, Focus, Ford GT. Vamos lá, vamos lá aqui, ó. Ai, ai. Vai pegar um Honda, Honda CB 3000F. Ô oh, louco. Esse carrinho aqui é da hora. Esse aqui é aquele... É o carro da Ford, né? Que é... Não é da Rúniga, tá? Esse aqui. Ele eu acho que foi dado na... Na semana passada, né? No evento sazonal. Não é apelão não, mas é divertido na campanha esse carro, velho. Eu já participei das 24 horas de, de daytona. Só que é tipo assim. É, você corre 4 horas, aí a, a, o pessoal para, né? Tipo assim, cada. vai 24 horas, mas tem um intervalo, né? De 10 minutos a cada 4 horas. Aí você troca de equipe. Aí, por exemplo, foi eu e o Lucas Participar das 24 horas de Daytona Ele correu 4 horas Aí terminou as 4 horas 10 minutos de intervalo O outro amigo liga o Xbox Entra na sala Corre 4 horas e assim vai Vai até outro dia Tem a galera da madrugada No Motorsport vai ter Quem quiser participar Nós vamos colocar todo mundo pra correr Bora. Não, eu, eu, eu acho legal o futebol, mas... É porque eu sempre fui de assistir Fórmula 1, essas coisas eu não acompanhava não. E aqui em Goiânia, é o futebol dá muita briga. Agora o futebol europeu eu acho top, velho. Aqui em Goiânia dá muita briga, Vila Nova e Goiás. Tá muita porradaria. Pelo menos é o que passa na televisão, né? Acho que a televisão botou medo. Aí eu fiquei traumatizado. Agora Fórmula 1 você não vê ninguém brigando. Só na internet. Não tem torcida organizada, né? Pelo menos até onde eu sei, não tem, né? Aquelas torcida que dá porradaria. Vamos ver qual que é a próxima aqui, ó Temos agora essa corrida aqui, classe S Opa Bora entrar aqui no evento aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá compartilhada aqui a super van Vamos lá, vamos lá, meu meu nobre Eu não gosto de... Não, eu não... não é que eu não gosto de sorvete Eu não, não tomo sorvete, não Mas é bom, é legal É muito bom Vamos lá, vamos lá. Eu achei que ia ter uns carros mais da hora para nós correr nesse campeonato aqui. Não sou muito fã desse carro aqui, não, mas ele vira pra caramba. Vira muito, vira muito. Bora, bora, bora, bora. bora. Midnight Club 3? Você queria uma série? Ah, eu, ah, eu vou, vou, vou anotar depois. Eu não, se, é, se eu esquecer, me lembre, tá? Eu não cheguei a jogar Midnight Club 3, não. Mas eu queria ver como é que é. Me lembra, me lembra. Bora, bichão. Esse, a manobra desse carro aqui é... É coisa de louco. Mas também o carro é só uma bolha, né? O carro é uma bolha. É um olho na pista e outro no mapa. E o mouse? Chegou o mouse novo. Hoje eu vou configurar meu mouse novo. O macro. Ai, ai, hein. Testar ele hoje num, num cyber. Ixi! Ih, lá ele mil vezes. Lá ele mil vezes. <risos> glutamina? Cara, eu nunca tomei glutamina Qual que é a finalidade da glutamina? Nossa, que vacilo, cara Lá ele Salve, Vitor Lá ele mil vezes Ó, oh, ganhamos aqui o Clio, pô Vamos ver aqui qual que é agora... Ah, tá. Temos aqui uma caça ao tesouro. Ah, olha só. Evite de bater enquanto você passa de fininho. Ah, a gente tem que pegar um Ford Mustang. E a gente tem que ficar fazendo drift, tirando o fino do pessoal. Boa. Ó, oh, consegui. É só tirar um fino perto de alguém. Só isso. Tá bem aqui, gente, ó. Bem nessa localização aqui, ó. Lá em Guanajuato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Tá bem nesse, nesse é, arco aqui. Não sei o que que é isso. Esse aqui é o Ford Mustang Boss 302, 1969. Qual que é o próximo aqui, minha nobridade? A gente tem que tirar uma foto do Ford Escort RS86 aqui em Guanajuato. Aqui, ó. Vamos ver se aqui dá pra tirar foto. Deu certo, deu certo. Bem no mesmo lugar onde a gente pega o tesouro. Vamos fazer a corrida online agora? Vamos lá, vamos lá. Eu vou falar pra você. Oba. Oba. Eu vou falar pra você. Esse chat aqui é complicado. Bora carro. Vou compartilhar a tunagem. Partilhar a tunagem 240 Cadê? 250, cadê? 250 Mais Nossa, ele é, ele é duro Pra fazer manobra, viu? Tem a galera que gosta de rally com esse carro aqui, né? aqui tá com pneu original. Acho que é por isso que ele não tá, né? E esse aerofólio lindo. Bora. Segura, segura, segura, segura. Sai muito esse carro, hein? Tem que acelerar devagar. Ai, ai. Tem um cara lá e útil, não passou ninguém. Ele lá só tá de boa, né? Deixa a galera ganhar aí que eu vou pegar o prêmio. Obrigado, Pupet, pelo, pelos bits. Liga, Ah! Menino, você vai ver o que, é que eu vou passar pra você na hora que eu terminar essa corrida aqui. Você tá ligado que você vai pro, pra, pra, pra aquele lugar, né? Com passagem de ida, com essa piada aí, né? Sem volta. Como é que é o nome do cara lá? O Tinhoso. Essa piada do é o Tinhoso, vai buscar você. Ok. Miserável. O carro tem até para-choque de corrida E tá saindo de traseira Bora fazer agora o Forza Tom Obtém dirige um 2017 Ford F-150 Raptor Pegamos a Raptor Qual que é agora? Vence qualquer evento de cross country Vamos colocar uma volta só nesse circuito aqui Que é pequenininho Bora entrar aqui, ó, solo Vamos criar um evento aqui já tô com o carro mesmo, né? Ele tá na classe C. Ai, Configuração. Coloca uma volta só. Nível mais fácil. Confirma. Publica. Bora. Eu... Ah, eu tenho um desclasse A. Vamos lá. Eu acho que eu tenho uma tunagem desse carro aqui classe A, hein? Esse aqui é classe C, mas é de boa. Essa pista aqui é pequena. Dá pra gente fazer ela rapidão. Bora. Acho que ela não dá nem um minuto direito O carro é rápido Tira bem na classe C Vai, vai, vai, vai 200 nessa reta aqui, será que vai? Vai não Porque isso é muito pequena. É muito pequena. Esse pessoal hoje tá demais, viu? Nesse chat aqui da tá Twitch. A galera da Twitch aqui, meu Deus. Ah, deu certo. Agora é o que? ganhe nove estrelas de desbravador. Ó, oh, o evento mais fácil é esse aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Pega o embalo, ó. Pegou o embalo. Já vira pra cá, ó. Pra não passar por cima da montanha. Porque senão perde tempo. Fazer três estrelas aqui. Aí é só ficar repetindo isso aqui até aparecer a, a mensagem do Forza Tom que você completou ela. Qual que é o próximo, então? Ah, agora a gente tem que ganhar 100 mil pontos de habilidades, beleza. Vamos ficar pulando aqui nas dunas blancas. Eu vou ativar as maestrias, né, pra aumentar a possibilidade. Mano, aqui dentro de Baja, ó, aqui em Baja dá pra quebrar um monte de coisa. Ah, não, aqui é, aqui é tranquilo. Baja tem um monte de, de pneus e placas pra gente ficar quebrando e, e pontuando. Pegamos o Ford GT, pegamos o Renault Crio 2016, terminamos o eventos sazonal. Quem comprar Overclock, compra com o meu cupom, me marca lá no Instagram, lista de dicas na descrição. Zero, amo.